Olá, vamos viver bem a quaresma? Faça este propósito vivendo a sugestão de prática espiritual para hoje. Ser gentil, distribuir sorrisos e fazer alguém sorrir hoje. Compartilhe com seus amigos e também os seus familiares e tenha uma santa quaresma. Deus te abençoe.